Hoje a gente aqui a gente tem diversos projetos, né? Então tem várias atividades, tem vários técnicos tudo acontecendo ao mesmo tempo. E essa coisa que o IDESAN traz, assim, sabe, se despertar, dá consciência de se produzir, mas se produzir de uma maneira com responsabilidade. Hoje, o IDESAN não é só um técnico que vai na, na, na propriedade da essência técnica, né? A gente sim, a gente apoia as famílias. A gente acaba despertando assim sentimentos, né, a gente acaba trazendo essa coisa de família assim, tanto dentro da equipe quanto com os produtores, com toda a rede de produtor que a gente apoia também, a gente acaba desenvolvendo isso.